Três dicas infalíveis. Claro, no final ainda vai vir uma dica de dieta que o nosso nutricionista passou para você conseguir eliminar justamente isso daí. A primeira coisa que você precisa entender é que para queimar essas gordurinhas, você vai queimar num todo, tá? Não tem como você somente queimar a gordurinha das costas. Vai queimar um pouquinho da barriga, das pernas, do glúteo, dos braços. Enfim, vai queimar de tudo. Você vai pegar assim o seu peso como eu peguei esse meu peso aqui. Eu vou ficar enviesado, que é para você ter uma boa visualização. Você vai projetar o seu peitoral à frente, assim, contrai o seu abdômen, vai inclinar o seu tronco à frente, flexionar suas pernas. Ficou nessa posição assim. Está conseguindo ver bem? Isso daí. Agora, você vai projetar ambos os braços à frente e tracionar jogando os cotovelos para o teto. Volta, cotovelo ao teto, fazendo este primeiro movimento. Você vai sentir que a parte superior, essa parte aqui, ó, das suas escápulas, estão sendo trabalhadas. Legal, é isso que você vai começar a sentir. Mas você deve estar se perguntando, mas professor, eu quero também trabalhar essa região aqui que me incomoda. Como é que eu posso fazer? Nós podemos fazer o desenvolvimento. Eu vou ficar de joelho, não há necessidade de você ficar de joelho. Eu vou ficar de joelho porque, para fazer esse movimento, eu tenho que esticar os braços. E ao esticar os braços, a câmera vai cortar. Porque eu sou um pouquinho alto. Vamos lá. Projeto peitoral à frente. Abriu ambos os braços dessa forma. E aí você vai fazer a esticada. Devagar, desce o máximo que você puder extensão. Desce o máximo que você puder. O máximo que você puder, sempre projetando o peitoral à frente, tá bom? Sempre projetando o peitoral à frente. Esse é o segundo da nossa dica. Professor, e qual seria o terceiro para trabalhar essa linha? Bem simples. Vai pegar o seu peso Assim, com ambas as mãos, pode ser garrafa PET. Projetar o peitoral à frente, pernas estendidas. Vai flexionar, dobrar o seu tronco o máximo que você puder. Pronto. Não deixa curvar à frente, não. Projeta o peitoral. E agora você vai fazer esse movimento aqui, ó. jogando os cotovelos lá em cima e volta. Cotovelo acima, e volta. Não precisa jogar a frente não, a frente é para alongar. Aqui no caso, alongar nesse caso, estender, fazer com que você tenha um alongamento do seu latíssimo do dorso, a sua dorsal. Não é esse o objetivo. O objetivo é que eu quero que você sinta somente a parte aí lateral. Vamos embora. Fazendo este movimento o máximo de tempo que você puder. É claro que se você colocar uma carga Moderada a leve, você não vai sentir tanto. Agora, se você pegar uma carga um pouquinho mais pesada, aí você já vai sentir essa região. Cereja do bolo são duas dicas da cereja do bolo. Mas se você está aqui até agora, por favor, se inscreva aí, dê o seu joinha e compartilhe com as suas amigas que queiram eliminar essa gordurinha lateral. A cereja do bolo está no número de repetições e o número de séries ou as séries. Eu gosto de passar para os meus alunos que são iniciantes para este exercício, vai fazer a sequência dos três exercícios direto, tá ok? Os três exercícios direto. A sequência que eu gosto de passar é de uma a duas séries do máximo de vezes que você conseguir fazer. Então você vai pegar, vamos supor, fez os três exercícios, porém em cada exercício você fez o teu máximo. Se você conseguiu fazer o seu máximo, vamos supor que saia cinco repetições: 10, 20, 40, 50, 100 repetições, não importa. O que importa é que você faça o seu máximo com consciência. Tá ok? Sempre tendo a liberação do seu médico. Segundo, intermediário. Intermediário pode trabalhar seis séries. Seis séries é o que eu passo para os meus alunos que são intermediário e com mais de três anos de academia. Se você for avançado, com mais de 5, 8 anos de academia, Pode trabalhar aí entre oito séries, podendo chegar a 12 séries que você já vai ter resultado. Isso aí é para treinamento tanto em casa como academia, tanto faz. Não tem aquela série 3 de 10 que vocês já estão acostumados a ver por aí. Aqui não rola isso. Eu vou estar sempre explicando os motivos. Primeiro que o músculo não sabe contar. Segundo que você limita mentalmente o seu desenvolvimento pela contagem. Então não tem contagem, você vai fazer dentro dos seus limites. Nem, muitas, nem, nem todos os meus alunos... Conseguem chegar até 10. É por isso mesmo, por isso que eu falo que você vai fazer dentro dos seus limites. E a receita que o nutricionista passou para quem quer fazer para dar essa secadinha básica. Por incrível que pareça, não tem mistério. A alimentação é uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar consiste em você entender que você não poderá comer alimentos ricos em gorduras, saturados ou ricos em sódio. Claro, gordura boa, como o abacate, o salmão, o azeite de oliva, extra virgem, isso são gorduras boas. Agora, as gorduras como gordura de sorvete, aquela gordura do torresmo, nada disso você vai utilizar. O que é que o nosso nutricionista fez aqui para o canal? Ele explicou uma receita muito legal para quem quer emagrecer, e ao mesmo tempo ter um aporte de proteína. Ele ensinou a receita da seguinte forma. Preste atenção. 300 ml de água, é uma vitamina que ele ensinou. 300 ml de água, duas colheres de sopa rasa de chia, 4 ou cinco colheres de sopas bem cheia de sopa, bem cheia de aveia, uma banana Duas cubas, duas pedrinhas de gelo ou três pedrinhas de gelo. E o mais interessante, uma maçã. Aí se você não gosta da casca, você pode descascar, mas sabendo que as propriedades estão na casca também. E aí você vai pegar, cortar, a, tirar a casca da banana, jogar ali no liquidificador, jogar as duas colheres de chia, as quatro ou cinco colheres de aveia, mais essa maçã. Você corta a maçã, tira a semente e coloca no liquidificador com a pedrinha de gelo, bata bastante, deixa bater bastante o liquidificador com uma potência elevada e aí você pode fazer o uso desta vitamina que, além de ser proteica, ela também é rica em fibra e ela vai ajudar você a emagrecer, de acordo com o nosso nutricionista aqui parceiro do canal. Gostou? quer é a minha consultoria para a sua academia ou mesmo para fazer em casa um ano de treinamento. Eu já tem vários clientes que conseguiram, poxa, estou muito feliz, clientes com apenas três meses que adquiriram o programa anual de treinamento, que vai ficar aí na descrição, lá pelo Hotmart, já conseguiram ter resultados reais. Muito obrigado a todos vocês que estão conseguindo, que acreditam no meu trabalho e compartilhem. Até nosso próximo encontro.